O Arest tem que, que justificar até o nível 20, da motinha, mano. Vroom, vroom, vroom. Depois eu jogo. Ah, assim, é. <risos> Obrigada pelos vídeos, Yuki. Eu lembro dessa música, mano. Vocês jogaram Zula? Nunca nem vi Zula, velho. É um jogo leve de PC, o teu PC roda. Aquele, aquele anime de, de oh, Gols. Só que assim, só que no diferente de Só que o gol você pode atirar correndo, entendeu? Não tem, é, é, o, é o mesmo. É a mesma coisa que Valorant, só que você consegue atirar correndo, tipo... Melhor, você né? Você corre com a faca na mão você igual o Balão... Você Se atira e... andando, tá bom, né? Você atira andando e pega, tá ligado? Olha só, olha só. Não tem aquela parada de... de ficar parando e tirando, tá é. É jogo mim, então. O jogo pra O que, pode... que eu espero é você dar, dar ir, mais de um toque e o bagulho e as balas fazer assim. É. O cara tá Tem aqui, você só precisa juntar arma, essa arma, testa cara. aqui, ó. Só a testinha. Você atira duas balas, a primeira é acerta a testa, a segunda vai na, na janela, tá ligado? É como se você estivesse jogando Valorant com customização de arma, mira, essas coisas e tal. Interessante. É um jogo pra ir de novo. Tudo então, que o vejo os joga, assim, porra. ele tem que jogar primeiro pra saber que é bom. Até lá ele vai ficar falando que é de idiota. Não, não, não, não, não, não. É que ele, fala, que ele fala que é de idiota porque ele é basicamente um idiota, tá ligado? Ah, entendi. Ele é idiota. Olha o é que, que, é que, que você não apresenta o jogo? tirar ninguém. Ué, e porque você faz o que, Não, mas você acerta tira, né? Acerta, porra. Você dá, dá uma tira de deslizando, hipfire, hip se, hip se movimenta. Para para no o cara pula, agacha, senta, relaxa, não sei o que faz. Mata uma maluco. Luta... Cara, parece que eu fiz maluco aqui, né? Senta, relaxa. <risos> Atira no safado. A é o aqui, mas... Poxa, o cara é que eu to? Chiqueteu, chique, chicoteu, Você, de novo ah, eu e cara, eu né, errei mano? tudo <risos> Ah, foi no áudio do jogo, né? <risos> oh, oh, Puta, no mano, normal. gente pra no caralho mínimo, aqui de em, em cima, mínimo, velho. Mínimo é de isso, velho Sai daí, mínimos. Gente tá pra caralho em agora, cima, velho Desce aí, Werdash na cara, cara, dele. Dele. Na cara Olha os caras pulando ali do outro lado, velho. Puta que pariu, mano. Ih, eu não passo teu gol aí. Caralho, mano. Falei pra você treinar um pouquinho, velho. Ah, pensei que eu tava fit mesmo. Tá indo levantando alguém. Cara, eu vou... Pulo... Pulei? aí pra baixo aí, velho. Pulei pra cima. Velho. Pula pra cima aí. Não, tá bem. ver. Não, não. É Eu munição, isso sim, velho Ô oh, meninos, pula essa porra, velho Sai daí, mano, tô falando que não dá pra subir aí pra te ajudar Ele não vai pular, vai mano, eu tenho 13 balas na reserva Ele quer ficar aqui em cima, mano Os caras... Ah, não, agora você vai descer Se eu subir aqui e você desceu, mano Nossa, velho <risos> Quando Mega Lover é bom, hein, mano, mas eu acho que não não tem mais a versão normal dela. Coloca áudio, coloca áudio. Aqui, aqui dentro, que dentro é menino. Sem mais um. Não, eu só tenho 13 balas, velho. É. Eu tô falando pro menino ir embora, é mocota, cota, mano. Ele não quer ir embora, mano. Eu não vi, caralho. Muito obrigado. Oh, oh, oh, oh, oh. embora. bueno. Nossa, eu, mano, Levanta aí logo, cara. Tem é um vivo. Eu não tenho munição, velho. Tava atrás de munição, mano. É Ô, menino, você cara, tá cara. correndo, velho. Pia da puta, mano. Tá longe eu tô pra caralho. Atrás dele. Não. Eu Nossa. tô atrás dele, ele não levantou, cara. É porque você tá perto Só dos caras. Cara. Caralho, velho. Não tá levantei porque você tá perto né? dos caras, velho. Não, tá não tá pegou minha baixo, munição, né? mano. Nossa, velho. Eu vou bater você nele, tá velho. <risos> Para de andar, mano. Porra, velho. Porra, velho. Aí, ó. Olha o que que tu fez. O que que tu Porra, Não, passou da hora já, velho. Deixa o Minimus aí, mano. Não dá pra... Não, não dá não, velho. Perdi meu carregador lá atrás, velho. Ah, meu Deus, velho. O cara é um toto. Olha o tchau. Supplies coming in. Tem um Blood Hall de Tchau, velho. O que é aí com Eita, o cara tá aí atrás. Cara Caralho, <risos> mano. Deus, não foi pouco, não. Eu não vou, voltar, pra... Eu não vou voltar, não, viu? Não, fala. não tô indo embora, velho. Tô indo embora. Pro outro lado. Não, você... <risos> Eu tô indo com ele, velho. Porra, isso que é foda, <risos> mano. Isso que é pior. Caralho, velho. Eu tô vazando, chão. Boa, né? Você nós, <risos> viado. <risos> vambora, vambora, porra, vambora, segue, vem, vem, vem, vem, bota o Zip lá pra cima, velho, pelo amor de Deus, mano. Bota o Zip aí, mano. Socorre, mano, tá o pet fight. Calma, vamos subir aqui dessa porra, velho. A gente se encontra do outro lado, João. Não, não, não vai pegar o carro não, velho, se a gente for passar dos caras, o cara vai tacar uma arca e vai foder nós. A gente nice. se encontra do outro lado. Oh mano, ele roubou a munição, velho. Ah, não, velho. Filho da puta, mano. Nossa, velho, que... que... Tô sem nada. Tô falando pra ele maior conta que eu tô sem nada. Ele quer continuar na treta e agora... Ah, não, velho. <risos> pelo amor de Deus, mano! Nossa, eu tô sem... Nossa senhora, velho! Eu tô sem bagulho pra rilar a boca! Tá safe! <risos> <risos> é. E aí, Vambora, vambora, eu, eu tenho 20 balas aqui, mano! Eu vim encontrar vocês, cara! Aqui, ó, 250 balas! Mano, eu larguei minha carabina pra pegar outra carabina, velho! Tão desesperado que eu tô! 200 balas aí, Porra. Aí na tu não tem cura, baba, tá longe, tá? Nossa, eu bati no mínimos, mano. Falando, desce, desce, desce, vambora. Ele não descia, mano. Cala a boca, velho. Pelo amor de Deus, mano. Oh, tem mais bala aqui. Aqui. Não, minha bala leve. Tem Zip não nessa porra? Flow da hora. Flow da hora, mano. Ah, é velho. Não, não, não, É tu que tá com granada, não viu não. Ai, fodeu. Eu tô indo pro aqui. É, eu vou ir pra outra casa também, velho. Yeah. Posso ter ouvido errado. Né? Ah, na moral, velho. Filha da puta! Filma. Sou eu! Deixa o menino estar fora aí, porra! Pronto. Pronto. <risos> Caralho. Vou morrer pra sempre. É, vai, claro. Ó, oh, tem escuta roxa. Cara. É todo mundo corocho, tudo corocho, <risos> parabéns. Alôs. E o e o. Meu Deus, não é? que isso? Opa, não foi lá nem né? Alguém destruiu a aranha aqui embaixo? Sou eu. Foi isso mesmo, demônio. Caralho. Nossa, que é muito coisa aqui. Só chama atenção, velho. É, mano, doente. Você ah, é VIP, você o kill você consegue vem pegar, o pegar o link e colocar, e mano. Lá, lá, lá, lá. O outro tentando quebrar um pedaço da aranha que já tá quebrado. Ô <risos> <risos> <risos> oh, mano, essas suas aranhas aí, velho. Vai matar elas não vai. Já tô começando a me afetar aqui, velho. Não, cara. cara. Só quebrei pra encher o saco, velho. Não, encher o saco sem encher, sem quebrar. Que Nossa, como você é maldoso. doido. livro. Oh, oh, Tchau, tchau. Errou! Ah, ah, ah, ah. Ai, ai, que, o que, o que, o que, o que? Vai tentar, mano. Pim da puta, Matip. Tá os caras vindo, mano. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Tá atrás do mínimos. Vai morrer, velho. Mata, pelo amor de Deus, velho. Piedade, piedade, cara. Piedade. Piedade. E Caramba, o que três velho. nossa, velho. Trazendo um quadrado aqui, velho. Ai, minha Watson, cara, filha da puta. Tá <risos> saindo do velho possível. Ô, joga muito de Watson, oh. O máximo possível longe disso aqui. Você voltou pra cá onde não estava! Mano! Eles estão ainda aí. Ah, eu vou com a minha confiança. Me dá essa skin? Ó, você da Season 3, né, mano? Ó, se liga, como pegar todos os banners sem morrer? É. Deve colocar a musiquinha do mar, né? É isso aí, tá certinho. Que o só tá aceitando, velho. Você não vê que não vai dar um dano bom ainda. dessa distância. hein? Desse distance, hein? <risos> <risos> É Gaio, esquece o mínimo. 6 segundos. Nossa, não vai dar. Que, onde você tá? Não vai dar, vai em mim. Não vai dar, vai eu dar, porra. Eu dá. Filha da puta, olha, ele vai. ele vai, ele me deixar pra trás, mano? Pordo. Chifrudo do caralho. Mano. Nossa, velho. Não que edita nisso, mano. Não que edita nisso, velho. Foi minha? Desculpa se eu estou entretendo você dando a madrugada. A fica aqui? Fica aí embaixo. Diga de como parar de ser chato, você quer? <risos> Tem que fazer o um tutorial, mano. Criar um vídeo no YouTube. Como não ser chato aí, manda por lente, que aí fica mais fácil. <risos> Dessa casa? Quando eu sumi, aí vocês vão precisar de mim, aí vocês vão chorar. <risos> <risos> Some pra gente ver então. <risos> <risos> aí depois fica chorando. Ah não, a Lash não vem mais aqui. A Lash é um ah, taro, não, vem, não vem, vem aqui. Quem ia é falar isso, mano? Quem ia é falar é, isso? É verdade, né? Duvido. Pô, oh, de quem é essa trepa aqui? Vou tirar. Pô, oh, idiotário. Não conseguiu, nessa né, safada? Que pena que não mudasse, se eu tirar toda a trapa. Vai lá, vai lá. Aparece alguém aí pra você precisar falar Caralho, não tem trap nesse chão aqui O caos <risos> tem aí um quebrado Quase problemático, caralho Tem que jogar com esse personagem Tem cara? Lá em cima aqui, ó. Jouto Tá tô Estourou. Eu fiquei morrendo, Eu tô. Caralho, os caras quebraram o gás. Estão quebrando todos aí, velho. É. Cadê os caras? Acho que os caras quebraram. É, pode. Anyway, Nossa, vocês estão quebrando esses gados, não estão, eles estão eles eles gás, não tão, eles velho? Eles vão subir, eles vão subir, não é os cara, mano. Aí ó, já quebrei ah, o cheio de um já. Tá aqui cheio de branco, tá? Massei um que tem, nem deitei. Caralho, decepciona. Esse... <risos> o baba pulando os caras aí, igual dois Puxa, eu nem sabia que os caras tava aqui, achei que tava um velho Ah, mas o a soco desse soco, pia da puta de jogo do caralho! Cadê o aí soco dessa porra, velho? Mano, dei uns dois socos no cara, velho Ah, o cara caiu aí embaixo e tá morto, viu? Matei. Nossa, tava torcendo pra morrer, velho. Só pra ele calar a boca. É o velho. Tá? <risos> Só pra calar a boca, velho. É, né, Cala, Cala, Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Tá é todo mundo falando? Okay, 10 Passou o diz o carro, passei o dia esse jogo não tem soquinho mais, velho. Você dá o soco com cara porra, esquiva, porra, velho. Caramba. Cala a boca! <risos> Cala a boca! Aqui, olha o que você vai parar. Ah, tô bonjão aí, velho. Caralho, mano. Se, o quê? Se no soco aí é assim no Street Fighter, você ah, deve ser não. uma maravilha. Mano, pensa ah, no jogo que eu sou ruim, velho. Street fighter, they go fighter. Quebrei um, quebrei um. Que... Lago, vem! Batindo no piada aqui, cara. <risos> <risos> Caramba, sacanagem, velho. Na moral, cara, não acredita, é foda. Pô, é. oh, deixa eu fazer um teste aqui, velho. Que dentro, tá, né? Tem, tem. E o que? Ah, isso aí. Ah, tem um carro aí, velho. Taca a estrela aí, mano. A gente tem um carro aí. Ei, é todo tá todo mundo travado dentro do carro? É quebrei, é quebrei. É é break, é break, Nossa, é, o é Wafer é tá é na é vida, vida. vida, velho. Dois derrubados, o outro tá aqui, ó. É um Ih, pegou! Recharging, tá levando dano lá. Quebrado. Quebrado. Quebrado. Quebrado. Quebrado. Quebrado. Aqui. Reload. Nossa, muita munição, velho. A é essa, velho. Nice, nice. É, foda, né? For champion! A Isa me deu aula. A Isa não sabe ensinar ninguém, né? Aí é foda. Aí é foda, o teu trabalho, você vê? Ô louco, Nachas. Pelo que você não sabe, você é uma professora boa. Dá umas aulinhas pra ele. Aí... Aí é foda, aí é foda. Você viu que você ia falar aí. Turururum. Peraí, Bom, Yalo, que? E chorou gostei. E a que ele que lute? Eita, vai na raça. Opa, conseguindo... <risos> reviver. o que, velho? Esqueceu? Eu tô vivo. você quem... é, é. Sabe. Aí ah, você é, é foda demais Vem na mão, pena mão Já pegou um peito sem querer aqui, ó, roxo Pintinho roxo? Ah. É. Mas tem queria um biquinho, hein, velho Nossa, um biquinho ia ser bom Eu tô vindo, eu tô vindo, vindo. Ah, tá Da oh, eu eu Da Jet. Da Jet. Da Jet. Da Jet. Da Jet. Da vocês começaram, mano. A culpa é de vocês, velho. Ai. Quem começou? Fala pra mim. Quebrei lá, viu? aqui do Tem lado do Caralho. 176 na arquitetura e derrubar Quebra ali, porra. Isso, velho. Que derrubado. os caras aqui pra não se Um minuto, Amigo. Temos um caustic, você acha que os caras sobem aqui? O cara foi lá embaixo, caiu tá Acho que o menino está olhando para trás, né? tô olhando para onde, menino? Ô, esse gás é meu, mano! Pelo amor de Deus, velho! Ah, é, desculpa! de ser idiota, é, cara! Tô defendendo o <risos> lugar e o cara tá tirando o bagulho, velho. Na hora que você... Não. não. Vou tacar essa porra mais, não, velho. A é que você precisar, é que você se cura. velho. Vai é falar, esse, esse caustic não tem habilidade. Já não tem mesmo, não. Vocês tiram essa porra feia da puta. Cala a boca! <risos> Ih, faltou um gás acontece, em cima pra te cara. defender, né? Nossa. Não, acontece, Você... não tem um gás. Aí, patrota o ah, ah. cara, rapaz. Ah, Eles não estão se tornando. Caramba a boca, a gente encheu o saco, mano. Pê da puta. Juice <risos> caiu. Caiu, caiu. Yeah, I think it's happening. De unido, né? É né? Tô indo, porra. Tava tá me rilando ali, velho. Tá vamos, vamos. Ah, mano. te de. Mano, que batendo essas aranhas, velho? Ah, fui, mano. Fui, eu tô... Pelo amor de Deus, ah, não. velho. O cara. Tá isso, é. eu do cara. Eu acho que ele não vai atirar mais nem. Ah, Que para ah, os que vocês chamaram quando passaram por quê? <risos> parece, não parece? Ah, acho que é da mesma família, né? É a terceira da sempre, não. <risos> Vou bater no vídeo velho. Dá pra derrubar. Mano, joga pra direita aqui, ó. Direita ali é safe, velho. Aqui tem um cara caído, velho. Nossa, nossa. Que é, velho? Você o bagulho na parede, mano. Cala a boca, velho. Vai ser aqui na frente, velho. Cala a boca. Caiu já. Ah, agora vocês não tem munição, né? Ah, pô, Eu vou ah, eu tô me rilando aqui, ó. Uhum. Vou, de vou matar, não. Vou matar não. Ixi, tá rushando aqui, ó. Tá rushando mais nice aqui, ó. O mínimo já caiu ali. Ai, ah, ele veio do outro lado, velho. Filha da puta. Valeu, valeu. Olha os caras vindo da safe, mano. Eu falei que o esquema era pegar aquele caminho, velho. Ah, mano. Aí, ó. Aí, eu falei que eu tô Aí, não me missão. escuta, velho. Ah. Eu, eu, eu falei que antes de você falar que tava sem munição, eu falei qual era o caminho, que era o esquema, hein, velho. <risos> Ó, oh, tô chegando aqui, hein Tô chegando na partinha aqui, hein O Minus vai morrer, velho E vão morrer logo em seguida, velho ah, tu não vem pra cá, fica parado Ele, Ele ficou parado, mano <risos> Ah, tem um cara aqui na minha frente ferrou. Ah, mano, eu não tenho cura grande, velho Nossa, velho velho <risos> <risos> Eu não, eu preciso de loot. Vamos, batirão, vamos, velho. vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Partiu, vambora, vamos vambora. Calma, seu merda. Eu não tenho não tenho cura, velho. Só tenho curinha, você, você. mano. Cala a boca, velho. Ih, é claro quarta safe, é né? Certeza. É. É Tem ferrando. E olha lá, eu fiz o bagulho da... Aí, onde que cai? Meu Deus. O que é isso? Mano, como você caiu aí, véi? Quero baixar pra lá. Não, com certeza. Como você cai nessa porra? Fiz o bagulho do... Aquele bagulho de lá... Do que bagulho de dentro. quem, véi? Quando Ah... Aí eu caí. Ah, eu tô aqui eu tô aqui Ai, sai sai sai sai <risos> tá levantando tá levantando acho que eu não sei, seu merda aonde eu eu mirige aqui na mãe na porta barulho. na porta de bala porra. Eu um aqui Caralho, mano, aí quebrou as pernas, velho Aqui aqui Eu entrei, eu entrei, eu entrei eu entrei tá suave Aqui tá suave A gente tem subir aí, eu. a ah, vida. Não, porque... é, mirente, é Não, é, não. É, ah, não mirente, cala a boca. dois <risos> ah, a agora, probabilidade agora. de victoria é, Mano, onde você tá vendo esses caras, velho? Que eu não tô encontrando nenhum deles, tá velho. puts down Eu é o Ah é u uh. E costas Ele tá com eu, eu não tô eu é, eu, o cara! Vamos tá safe, vamos safe, vamos safe! Não, não, não. Aí, tubo, ele pulou! Morreu na oh, safe, coitado! Reviveu na safe, reviveu na safe, mano! Aqui, aqui, aqui! Oh. Aaaaaah! Foda-se! <risos> se não fosse <fez> eu! <risos> Caramba do céu, <risos> velho. Que partida foi essa, mano? Essa partida foi isso. muito boa, hein, cara? Muito boa, velho. Chegaram que eu tem tava vendo, consegui falar, velho. Mano, eu velho. dei o um tap strafe naquela <risos> weight, maluco. Não, não viu o Arnest atirando o cara aqui, atirando o cara ali olhando pra um lado e pro outro eu e o cara. Tipo, eu eu eu cadê dei os caras, mano? Eu dei 3K safe. Eu caí em cima da casa, cara. atrás do cara. Duas, mano. Do, mano. <risos> Fala Rafinha, é, é, é. o mini-mini tá aqui. Que partida boa, mano. Ai, ai. Chorei, velho. Nossa, eu joguei Tem Alguém metade. atrás de mim era o Barba, velho. Era o Barba? Não, era o um Cripto. Não, você tinha que se lembrar. Não, não, não. o correndo do cara e ele correu de você. Não, não, não. Okay. É cara, não, conheço, não. não. É que o quê? Assim, não, não, olha aqui. Tinha alguém atrás de mim, era o um Cripto, velho. Aí o Barba apareceu e depois o Cripto veio atrás do Barba, tá ligado? Eu correndo, com peito de vida. Tem tenho, tenho cara aqui, tem cara aqui. Não, tem cara atrás de mim também. Ele com a vida cheia. Vai, não, caiu. Quebrei um. Ih, é outro squad chegando. Choro? É outro squad, é outro squad. Aí ó. Ou é o mesmo? Essa granada aqui de quem? De quem que é essa porra? Ah, velho. Ih, caiu. Aí eu falei pra vocês. ó. Não, só vai, vai pro canto, porra. Sai do meio, sai da perto, velho. Vai, outro time. Vai vai, vai, vai, vai, me ajuda. Ah, não. <risos> <Eu> só... <risos> <Caraca>. <risos> já batei, já matei. Caralho, não acaba não, velho. Porra! Não tem munição, velho. Só tem munição pesada nessa porra. É sério? É sério. É outro squad mesmo, porra. Outros quadrinhos das contas, mano! Ah, velho! aquele Quem? O Quem? Mano, olha o que o menino fez, né? Mano. Ai velho, não é nem ele não, é outro fuse, velho. De... nossa, velho. Olha, assiste ele foi pras pick agora, velho. Não. Não, ah. O mínimo. Te... ele tá te... com a ulti esqueceu o que que a ult fazia, velho? 40. Meu peça foi para 40. O cara joga no 90, o FPS dele caiu para 40, velho. Como eu pensei que, tipo, ia pra cima, velho. Não, velho, fica dentro da casa. O bagulho sai da sua Nossa, bomba que, que tá na mão, velho. Maluco doente, cara. Velho. Mano, no meu pé é útil, velho. Nossa, <risos> travei ali. Ai, meu Deus, velho. <risos> <risos> era tipo um o nossa, beleza. Nossa, é isso aí, pô. Uma bola de fogo vai sair do céu, assim, pra te ajudar. <risos> a sala que a gente tava pegou tudo fogo. Porque <risos> que, até que a gente passar, velho. Não vou é entrar velho.